Como é que a malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos ao último vídeo aqui com o a AMG. Pois bem, deixámos o Gil para o fim, porquê? Porque o Gil esteve ocupado, a gente tem sempre o carro uns dias para filmar, andar com o pessoal e tal. E o Gil andou nas festas dele, nas coisas que o homem gosta de fazer e não estava disponível. Portanto, ficou para o fim. Mas o homem não andou, não viu nada, nem sequer lhe sentiu o um cheirinho. Eu vou ter com ele pela primeira vez. Vamos fazer aqui eh, o registro da reação do homem, ver o que é que ele acha. Ele vai ver que isto é um SUV, uma coisa grande, rodas grandes, parece um combo e tal, como eles dizem. E depois quer ver a reação dele quando a gente carregar no acelerador, ou melhor, quando a gente mudar aqui para o Sport+, Mais e sair assim, querem ouvir, sair assim com esta quadrada Eu quero ouvir e quero ver a reação do homem. Bem, deixem-me pôr isto no silencioso e vamos buscar o Gil a casa. Fiquem por aí! Já estamos aqui a chegar à porta do Gil, não sei se ele já estará lá em baixo. Se tem que tofinar para o homem descer. Está bem! Hã? Agora, agora parece que tens 80 anos, um caminhão destes! <risos> oh, ah, mas Chintos Vermelhos tem aquela coisa jovem! Mas então, ainda, que estás é que é com, que? ainda estás com um cara de sono, cabrão! aí eu estou... Apenhou-me uma da mocadão um ontem! <risos> nem me lembro de ter chegado a casa para lá! Mas, sabes como é que chegaste! Ai, a duas te é uma, uma televisão, ao oh, homem! Então, o que é que achas disto? Não tinhas visto ainda? Não, tu... não. Tu não tinhas visto ainda. Já, tem grandes requintes para É coluna, Isto é o quê, meu? É coluna, é o som? Isto é tudo aqui. Podes, podes tocar aqui, né? Podes mexer aqui, podes mexer aqui. E podes fazer aqui tudo assim no no voando, não vês? Isto é o quê? É tipo para mexer aqui também, não vês? Tipo um ah, rato. Tipo um rato, já. Podes fazer aí mas isto é o mesmo caminhão, meu. É grandalhão, não é? Dá-me a vontade de passar por cima. <risos> passar por cima de quem, caras? É, Deis pessoas, eles vão vir uma. Já te lá as pessoas, já estás a ser filmado. Já estou a ser filmado. Não é pessoal, estou assim um bocado enresinado ainda. Bom, <risos> oh, ou já estou habituado. E o que é que tu achas disto? Primeira impressão, é. assim, a olho, a é, olho. vai dar louco, vai dar louco. Olha aqui, a tu... cena do... O quadrante, Boa, tipo, imagina, não queres assim, agora queres de outra maneira, vens aqui, mas aqui aos manómetros, por exemplo. Queres Escolhes vários esportivo. tipos. desportivo. Isto agora troca, fica desportivo. De oh. não, ainda não gostaste destes. Olha, quero o quê? Quero aqui os. Ah, este era o Super Sport, agora é que vou pôr os desportivos. De Pronto, fica amarelo e caralho. E depois é podes pôr, imagina, aqui não queres a rotação, queres outra coisa, trocas por exemplo, para a pressão dos pneus e a rotação, trocas para, para ver o, o boost, trocas tudo, tá, tipo as forças G e não sei o quê. Queres trocar, queres antes aqui este, olha, aqui é a suspensão, por exemplo aqui podes pôr o, o relógio? A ver? Cada painel Quero, podes, trocar. podes trocar aquilo que quiseres. Eu por norma não sempre, assim. que é o que um gajo usa mais. E aqui tem informação, do binário, potência, as temperaturas, que com 10, 10 curto. É. Mas o carro não, não faz barulho não, meu. Não, meu, isso é, e eu, eu tenho as nelas abertas, fechares a janela, Já. esquece, meu. Ai, mas o tal vídeo coisa boa de agir, meu. Por e o caso... espaço que isto tem? Mas tu vê, meu, isto é um caminhão da TIR, meu. <risos> <risos> não, a frente é que... E sabes quanto é que isto bem. pesa, meu? É lá. Duas toneladas e duzentas! Duas toneladas e duzentas! É, eu estou a dizer, isto é... E não é isso não, tem um grande presença por acaso, é uma matacão campo mesmo E a amplitude, vais aqui, vês tudo, é toque! Tu, o que é que tu Tom achas meu. que este carro... E a cena, cena de, com os, os carbonos, zinhos, carbonos a, a costura e esta cena do... E tu tens aquele toque familiar cota yeah. e estava yeah, tipo, tipo a, a puxar o desportivo. De estava a dizer, tem é? uma cota, yeah, mas depois tem dentes pequenos yeah, todos. Tem cinto vermelho, A jantola solores, grande, preta yeah. e não sei o que, yeah. os lips depois, e os difusores daquela Aquela bomba de travão. Aquela bomba de travão. Olha, o que é que tu achas, por exemplo, um carro deste peso, com esta roda, viste visto os tamanhos das rodas. Isto é tudo grande. Achas que isto anda, não anda, qual é a ah, tua opinião? Isto. Supostamente tem que andar, é um bocado pesado, se calhar é bom. é Em estrada, é achas é dar? Tipo, não, mas a uh, calcar vá calcar uma segunda, uma primeira, achas que o carro é... Ah. A, a gente ainda não puxou. Espera, Achas que é. o carro é, é pastelão é... ou é canhão? Ah pá, eu acho que isto é canhão, mas tem a noção que é duas duas não estás toneladas, à duas toneladas não estou à espera de um bão. Mas sim, mas sei que isto tem cavalos e é então tom não é? Ora, isto é tecnologia e é não É, mano. Sete, toma. Sim. Tem 9! São 9 mudanças! <risos> Começas a, se tivesses manete, vinhas. Olha, para já! Vinhas vamos, começar, acabavas aqui na porta. Não estavas a ouvir nada? Pois não? Não. Então? então agora já estás. montaste os nos cabos agora. Ah. Agora já ouves! É agora já ouves! Aí este barulho diz e é faz? Agora. Isso é o que? Pedberg? Não, para lá mas ele está a tá frio ainda. Ele está a frio ainda. De origem faz isto? É? Faz, pois. Mas a gente vai já. Deixa eu ver. Fechei duas toneladas. E aí, Zé Carro? Isto é banda cru. parece um grupo, viu? Oh. Ele estava andando à espera, mas já disse E se E um carro tipo um caminhão destes. A sair assim. É, a malta está habituada, de segunda, ah, de segunda, com um caminhão, isso não puxa. puxa, um, dois, três. E olha para isto. Ai, é sério, Eu vou-te já dizer, meu, isto para o, para o que é, puxa bem, meu. É, bem, é? é a cena é com gajo tem noção. Tu sentes, estás andar num carro grande, não é? Está sentes e... Um Grande, justo, meu, e tu um não, não isto é um caminhão, meu. Agora, isto a sair, meu... Só agora faz as pipocas pois isto pois, quanto mais quanto... quente sim pois o carro não, não está muito este quer dizer, está, é, este está este é quente novo, para não a temperatura isto, isto de novo, não isto também não está, não está não tudo justo sim, de novo. o carro é novinho, o carro tem 4000km isto ainda nem abriu os olhos os <risos> ai mas isto impressiona é coisa é, é, mesmo olha é para isto. Isto é duas toneladas e tal, meu. Já, é, meu. E o carro? Aí o barulho vai de agir para casa. É, meu. Aí, este, este é, Já faz aqui uns um pipas. Yeah, e assim pode, os homens podem dizer, ai tal barulho. É ah, três, barulho? Espera é. aí, a gente faz assim. São tranquilo? Yeah. Olha, olha, parece olha que estás no outro carro. Olha aqui, se meteres aqui a. Espera aí. Uf, isto é que estava muita gente. Olha o tamanho da navegação, Zé. <risos> está top, não está? Bem, isto é que tecnologia lixado. É, não é foda, é brutal, né? Isto é.. A Europa, Força G. Sim, aqui dá para ver as forças G, o porcentagem de do acelerador, travão, etc. Consegues ver muito, mais Isso é é Tu podes, por exemplo, podes andar assim, mas imagina, é. queres o carro todo no conforto, mas queres barulho. Então, tens o carro todo confortável, metes mudanças mais suaves, não ouves muito e fica o com motor, o bafo mas também. fica com, com o bafo, não veja? Não tem tanta força, estás a ver, está mais suave, mas consegues ter o bafo. Ou então tipo Tires o bafo, mas metes a suspensão rija Estás a ver? Tudo o que tu quiseres fazer aqui. A parte, é tudo independente, independente. olha lá. Podes vou... expor, por exemplo, tens vários, vários modos, olha aqui, individual, tipo a piso escorregadio, para andares no mato, para andares na areia, estás a ver? Tens, tens estes modos que já estão, conforto, o Sport, e Porque Sport é mais, base. que é o mais Racing é este. Podes, estes é são okay, já é okay. pré definidos É, pré que, a gente, é que a gente gosta de andar é no Racing. É no Racing, é daquele que ganhas é, é assim primeiro. Uh! Que é meu, isto é manda mesmo, anda mesmo, grande com isso! É <risos> nice. aí eu faz mesmo! e oh. Eu faço um mar... <risos> Isto é só o <risos> TTT. É, parece que a jogar PlayStation, não é? é. Carregas no soro, seu... meu! Isto é bom! frente, nível consumos, É é assim, consumos! surpreendeu-me de duas maneiras. Andar Sabe, na boa. And, a na, na boa, por exemplo, a 130, 140, ele vai em nona, Zé, vai tipo às 1.500 rotações, 1.600, a 140 em nona e vai gastar 7,8, 7,8, 7,8. Yeah. Eu fiz 80 km assim, parei o carro, tinha média de 8 litros, fui para duas toneladas, maluco. E, e, sempre, e em tens, é? sempre em estrada. Sempre em estrada. Depois me voltei a meter a zero andei dentro de cidade, nunca baixei dos 16 <risos> não é? Não, é? Apá, não há milagres, não é? são tomadas, toneladas Zé. e não é isso, e é potência, não é? um carro para andar tem que gastar é que isto mestre, é tudo, tudo, tudo, tudo aqui não ajuda ao consumo roda é grande, disco grande, pinça é, grande, duas carro grande, estrutura, barras de chadilhos e é? é, depois potência é, pô, nada, é. nada do que está aqui ajuda ao consumo é, mas eu vou é sair mesmo, olha para isto não? e está sempre coisa, tipo, a puxar não no... tem leg, porque yeah. o carro sai logo, porque tem um motor auxiliar e elétrico quando estás fora de boost, ele compensa-te até entrar o boost, portanto, tu nunca sentes falta, falta de boost então quer dizer, tipo o turbo só entra, por exemplo, às 1500 Sim, até, até às 1500 tem um elétrico, tipo, esmagas yeah. ele, ele auxilia Viste? Agora, agora yeah. deu o boi, meu! Deixa eu ver se eu faço agora. Sai da frente, Viste? pá! Vai yeah, yeah, yeah. ficar quente. Vamos Aparecemos os putos. <risos> yeah. E depois não é isso, queres ver? Olha Mercedes! Liga a ventilação, por favor. Pode repetir? Liga a ventilação. Estou a ligar a ventilação. Yeah, yeah, yeah. Olá, Mercedes. Sim. Liga o ar-condicionado. Ok. Estou a ligar o ar-condicionado. <risos> Olá, Mercedes. Aumenta a ventilação Ok, estou a ajustar a ventilação para o nível 3 Isto é... Ai, já estou tô cheio de frio Olá Mercedes Olá Mercedes Sim Desliga o ar-condicionado Estou a desligar o ar-condicionado Olá Mercedes Diga Desliga a ventilação. Está bem, estou a desligar a ventilação. Olá, Mercedes. Diga, -me, por favor. Quero uma imperial, se a favor. <risos> Pode repetir? Não tens, eu sei que Não tens. <risos> aí é brutal, yeah. não por acaso? Yeah. Estás isto, é isto consegues fazer Mas tudo do carro, não tipo Mercedes fechar não o teto, coisa. abrir o teto, sei quem, faz Já isso até tudo. Teto panorâmico. Faz isso tudo. Ah, isto tem um bom espaço atrás, não mesmo, mesmo carro. Estás convencido? Não. Isto surpreende a puxar as toneladas que isto tem. mete me na neste, neste estrada. Yeah. Pescoço, e, e, troca, tem a troca boa da rápida é rápido, assim, neste, neste modo é tudo muito rápido o carro a reagir a sensibilidade ao acelerador é tudo muito rápido ou o carro assim tira os pés esmagas. e aí é aquela oh. cena que não faz lego mesmo Esquece, meu, isto é é, bum, bum, bum. Isto é uma pistola meu, Ai, agora imagina isto ter 1500kg como os outros carros, claro, como carros menos metade do peso quase <risos> bem estás convencido? podemos encerrar o vídeo? Epá, eu para mim... Agora é, vamos à parte menos boa, custa mais de euros, não é? Pois, é uma casa, aí epá, mas fala contigo e tudo. <risos> Olha, é uma casa com mulher. Com mulher. Tira o café e tal, é. claro. E, me... não, resmunga, e não resmunga. E não resmunga, óbvio é. Obviamente... é sempre o que o gajo diz. <risos> bem, malta, é. fiquem bem, espero que tenham curtido aqui o... o gil, deixámos o gil para o fim, vai ser o último, porque é sempre o... É sempre, é sempre o último, é, <risos> Está sempre ocupado, o homem é mesmo. Não, passavas que isto de Natal, convívios e coisas. Está, está sempre, está sempre, está sempre no, no convívio. Estamos sempre lixados com o Gil. Vai, fica em meio, um grande abraço. E um grande gás. E não, isto tem gás. Filho. Isto tem gás. Gás, isto, isto, isto tem impotência. gás. E depois pode sair de frente, pode sair de lado, isto Ele... sai sempre. Isto sai é, é sempre. Faz mesmo aquele. Tem encosta. sempre tração. Mesmo... Vai malta, tchau! Tem mesmo potência, meu. E aí é surpreendente. E é para ter investimentos cena Foda-se, é top. E mil euros.